Clash Royale está em busca de um rei temporário Meu Deus, que doideira é essa Bem informado que você já soube, né? É, eu fiquei sabendo que tava tendo umas doideiras E aí Clashers, beleza? A Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Já estamos aqui dentro do Clash Royale Porque hoje eu vou mostrar pra vocês Como foi que eu consegui chegar... Que que é isso? Ué? Cadê? Cadê o meu. Cadê o motoqueiro fantasma e a... e a luminária, mano? Que doideira é essa, mano? Que isso, mano, uma espada, mano Não é possível, mano, parece uma espada do Bárbaro, mano Do Bárbaro, mano Nossa, veio, chegou uma carta junto Apareceu do nada, rapaziada, rapaziada Pera, pera, pera, eu tava gravando aqui Eu não vou cortar o vídeo, eu tava gravando aqui Comecei a gravar porque eu ia mostrar pra vocês Esse deck aqui, galera, ó. Esse deck aqui, de Lava Round, muito doido Que eu cheguei assim com 1.600 troféus E do nada eu percebi que tinha uma coisa estranha aqui atrás E a gente tá vendo aqui que aqui tem, tem Uma pedra, em cima do meu, do meu Frigobar, aqui tem uma pedra e uma espada eh, enfincada, fincada nela E o, a minha luminária e o meu motoqueiro fantasma sumiram, mano Sumiram E tem, tinha essa carta aqui, cara Essa carta aqui junto com a espada e com a pedra É, espada fincada, mano Sai, mano Meu Deus, eu vou tentar depois tirar, mano Mas, cara, veio uma carta E agora eu, fiquei, agora eu fiquei intrigado demais, galera Demais Uma espada de bárbaro E uma carta aqui pra gente Eu não entendi nada Bom, ó, tá muito louco eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Deixa eu ver se aparece, se foca direitinho, ó Tá aqui, ó, pra vocês o símbolo do, do Clash Royale Opa, volta aqui, volta aqui O símbolo do Clash Royale aqui pra vocês verem E uma carta junto com essa espada, mano Que doideira foi essa, mano Deixa eu ver Vamos abrir essa carta, eu quero ler junto Eu não vou cortar esse vídeo Era pra ser um vídeo diferente Mostrando um deck maluco, mas ó Abrindo a carta aqui com vocês, juntos Nossa, mano, é tipo um pergaminho, mano Olha isso aqui, cara, vamos, vamos Eu vou ler de, pra vocês, vamos ver o que tá escrito, ó Olha isso, mano, que legal, que legal, cara Temido Bruno Clash Temido. ó, gostei o do respeito. respeito Temido Bruno Clash Companheiro de arenas lendárias Olha que legal, mano Nosso amigo sempre pronto Para a próxima batalha, olha que legal, cara Que respeito, valeu, eu nem sabia Que os caras gostavam tanto assim de mim, Mano, meu Deus, que da hora Clash Royale procura um rei temporário Que isso, mano Será que eles vão me coroar rei, mano? <risos> Vamos ver, mano. Tá, isso aqui tá me parecendo muito engraçado. Vamos ver o que vai rolar. Clash Royale está em busca de um rei temporário. Meu Deus, que doideira é essa? Bem informado que você já soube, né? É, eu, eu fiquei sabendo que tava tendo umas doideiras aí. Que o, o, o reino do Clash Royale tava uma loucura. Bom, sim, nosso rei está ocupado em um projeto secreto. Aí Entre parênteses, que ninguém sabe o que é. Projeto secreto? Ninguém sabe o que é. Bom, vamos ler aqui. Deste modo, falta um governante para resolver os problemas que já aparecem em nosso nome nobre reino. Que doideira, que será que vai ser isso aí, hein, mano? Vamos lá. Hoje, por exemplo, não teve batalha. <risos> não teve batalha do Clash Royale hoje, mano. Vejo bárbaros encostados já perdendo músculos. Eita, aí complica os bárbaros, todo raivoso, ó, como aqui, ó, todo fortão perdendo músculos, mano, porque não tá batalhando. Ih, Bárbaro tão entediado Olha os bárbaros entediados Que está construindo coisas ao invés de Destruir, mano <risos> É, os bárbaros são conhecidos por destruir tudo, né Construindo Construindo, tipo indignado, construindo ao invés De destruir, tá ligado? Tememos Até um racionamento de pés Aí já mexeu comigo Racionamento de pés royale Aí já mexeu comigo, mano E ninguém quer ficar sem o seu Uma confusão, olha que loucura, hein Meu Deus, por isso, nosso reino procura Hum, um brasileiro com um espírito nobre E amado pelo povo Olha que da hora Para nos governar temporariamente Então é, o, o reino do Clash Royale tá procurando um rei Um cara nobre e amado pelo povo Para poder é, governar eles Nesse período que o rei tá num projeto secreto Que ninguém sabe o que é Aliás, que será que é que ele tá aprontando, mano? Já me vem várias coisas na cabeça Heróis no Clash Royale Nova Arena, novo modo de jogo Nem sei, mano, mas já dá desespero né? Bom, vamos ler aqui, continuar lendo. Por favor, peça sugestões para toda a sua horda. Olha, eu sou, eu sou parte de uma horda, mano. E espalha notícia. Qual a notícia, hein? Clash Royale está à procura de um rei temporário em Clash Royale Brasil no Facebook. Olha que da hora! E aí, ele, olha, já me manda aqui, ó. Quem você sugere? Comenta lá. Um abraço de aço, bárbaro. Então, essa, essa espada é do bárbaro, realmente. Olha que louco essa mensagem. Mensagem toda, cara. Um pergaminho muito legal. Com uma mensagem muito bacana do Bárbaro. Pra mim, o Bárbaro me mandou um pedido pra ajudar a encontrar um rei temporário. No período que o rei tá participando num projeto secreto. É aqui é a parte, ó. Um projeto secreto que ninguém sabe o que é. O que será que é, hein? Hum. Os heróis se chegar que vão chegar realmente pro Clash Royale. Mas olha, isso daí a gente tem que pensar depois. Porque a princípio o que a gente precisa é ajudar o, o Bárbaro. A, a, no pedido que ele fez a mim, é ajudar o Bárbaro. A encontrar um substituto temporário Pro reino Clash Royale Então, acho que essa carta aqui Me faz aí, me dá a, a, a possibilidade e De alcançar a galera E pedir pra vocês que estão vendo Este vídeo aqui, ajudar a gente Ajudar o reino do Clash Royale Ajudar o bárbaro e todos os outros bárbaros Que estão perdendo músculos, coitados Estão construindo ao invés de, de destruir A encontrar um rei temporário Então você aí, você meu amigo Você minha amiga que tá vendo esse vídeo agora Chegou a hora, chegou a sua hora. Ó, oh, a espada tá lá, mano É o seguinte, vai agora, agora, agora, agora Eu vou deixar aqui, eu vou encontrar o link Vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês O link onde a gente tem que sugerir Um novo rei temporário Pro reino do Clash Royale De acordo com o que o Bárbaro pediu Então, manos, vocês agora, agora, agora, agora Vá agora nesse link que tá aqui embaixo na descrição Eu tô indo lá agora porque ele pediu minha ajuda Ele pediu minha opinião, tá escrito aqui, ó E você, quem sugere? Então eu vou sugerir um nome, cara Eu já tenho o meu nome na cabeça, hein eu não vou falar pra não influenciar vocês, mas ó Você aí, acha que tem algum brasileiro que merece Ser o rei do Clash Royale Um cara muito famoso, um jogador de futebol Um ator, um, um herói Pra você, o seu pai é seu herói Um cara famoso, Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho Quem você acha? O Pelé Xuxa, vai comentando Todo mundo aí, mano, porque ó, é o seguinte Galera, agora, comenta lá Porque eu vou lá também, vou comentar E vou também tentar descobrir quem são os outros Que estão sendo indicados, pra ver se merece Realmente ser indicado ao de rei do Clash Royale, o rei temporário do Clash Royale. Um, um, um rei tem que merecer, né? Então tem que ser um cara muito, muito amado pelo povo brasileiro, um cara que representa o Brasil. Então escolhe e comenta lá no post, tá aqui embaixo na descrição. Eu tô indo a agora comentar também, porque eu quero deixar a minha, a minha singela contribuição pra ajudar o reino do Clash Royale a não ter falta de pés royale. Tem que ter pés royale, meu Deus do céu. Comenta lá agora qual será o o seu escolhido pra ser o novo rei do Clash Royale, beleza? Bom, eu vou lá comentar também e vou ver todo mundo que tá comentando, então manos, vamos ajudar o Clash Royale, vamos ajudar o Bárbaro que tá desesperado a encontrar um novo rei pro reino do Clash Royale, galera, beleza? Então, então indo lá, tamo junto, galera, te vejo por lá no post do Facebook do Clash Royale Brasil. Tamo junto, galera, é nóis, um abraço, é nós. fui!